Você já ouviu falar da regra das 10 mil horas? Vamos falar um pouquinho sobre ela e por que, que essa regra pode te ajudar a ficar excelente em qualquer coisa, até em conteúdo. Olá, eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, onde eu analiso pequenos hacks de marketing que você pode usar para acelerar o seu negócio. A regra das 10 mil horas ficou famosa em um dos livros do Malcolm Gladwell, quando ele fala que para você se tornar excelente em qualquer coisa, você tem que praticar 10 mil horas. Praticar 10 mil horas é muita coisa. É o equivalente a praticar 3 horas por dia, todos os dias do ano, durante 10 anos. Ele fala dessa regra para pessoas que se tornam excelentes em coisas que são realmente muito difíceis. Tocar piano, ser um esportista de altíssimo desempenho, aprender a voar e fazer várias outras atividades que exigem um grande nível de excelência. Mas uma das coisas que o Gladwell comenta é sobre o hábito e a prática, né? sobre quanto mais você pratica uma determinada atividade, mais você fica excelente nessa atividade, mais você se desenvolve nela. E outra coisa que ele comenta é sobre o hábito, que para as pessoas que praticam três, seis, às vezes oito horas por dia uma determinada atividade, em um dado momento aquele hábito se torna tão arraigado, tão parte das pessoas, que não exige mais esforço para que elas façam e que é justamente a prática que vai fazer com que essas pessoas se destaquem tanto naquela determinada atividade. Muita gente não sabe, mas antes dos Beatles lançarem o primeiro disco deles, eles tocaram milhares de horas como banda cover de várias outras bandas em vários bares famosos. Quando eles lançaram o primeiro álbum, os Beatles já tinham tantas horas de palco juntos que aquilo fazia com que a interação entre eles fosse praticamente perfeita. Eles já se conheciam tão bem entre si que o improviso ficava muito mais fácil. É a mesma coisa em qualquer atividade humana. Para você se tornar excelente em produção de conteúdo, o que você precisa fazer é produzir muito conteúdo. Não necessariamente 10 mil horas, mas pelo menos umas mil horas de prática para você começar a ficar realmente bom nesse negócio. Pensa num escritor de livro. O que é que ele faz? Além de ler muito, ele provavelmente escreve muito. E todos eles dizem a grande regra para fazer conteúdo excelente é jogar fora o conteúdo ruim. O quê? Você está dizendo que um escritor bom escreve conteúdo ruim? Sim, ele escreve. Só que ele joga fora o conteúdo que não presta. Essa é a função de um editor. Para você ser o seu próprio editor, o que é que você tem que fazer? Produzir muito conteúdo, deixa ele guardado um pouquinho e volta para revisar depois. Porque na hora que você escreve, tudo aquilo ainda está fresco e rodando na sua cabeça. Aquilo ainda está circulando no seu cérebro. E você vai ler aquele conteúdo e muito dificilmente você vai achar problemas ou defeitos nele. Agora, se você deixa ele guardado por um tempo e volta para revisar, você já não tem mais um vínculo emocional tão forte. E aquelas ideias já foram embora. Então, a hora que você revisa, você vai achar algumas coisas muito boas e algumas coisas ruins. As coisas ruins você descarta, as coisas medianas você melhora e as coisas muito boas você preserva ou melhora mais ainda. Com a prática constante desse hábito, você vai ganhando é, facilidade em escrever, em desenvolver conteúdo. E é isso que vai tornar você um excelente produtor de conteúdo. Independente de você estar fazendo isso escrevendo ou de você estar fazendo isso filmando. Se você acompanha vários canais do YouTube, você já deve ter percebido que todo mundo erra. E aí quando você corta os erros, você fica só com a parte boa do vídeo. E aí o vídeo fica muito melhor e muito mais fácil de assistir. Da mesma forma, quem ilustra faz várias ilustrações até aprender e pegar o jeito. E faz um monte de rascunho antes de chegar numa estrutura de ilustração boa para poder finalizar. Corrige o rascunho, melhora, aprende, vê o que outras pessoas estão fazendo e incorpora novas técnicas. É assim que a gente se torna excelente em qualquer coisa. E com marketing de conteúdo não é diferente. Quando eu comecei a fazer conteúdo, o meu conteúdo era razoavelmente bom, porque eu já escrevia há muitos anos. Mas ele vem se tornando cada vez melhor, quanto mais prática eu pego e quanto mais eu entendo os problemas que a minha audiência traz para mim. E a mesma coisa vai acontecer com você, independente de qual seja a sua área de especialização. Quanto mais você produzir, melhor você vai produzir. Até que quando você tiver acumulado 10 mil horas de produção, você vai se sentir excelente naquela prática. E nada mais vai te assustar. Basicamente, o que você precisa fazer é planejamento e execução. 20% do tempo planejando, 80% do tempo executando. E se você executar tudo o que você planejou, você planeja mais coisa e executa mais coisa. É a execução que traz o resultado. Muita gente faz o contrário. Planeja demais e executa muito pouco. E aí o nível de resultado que você tem também é proporcional. O que realmente vai trazer resultado para o seu negócio é executar aquilo que você sabe que você precisa fazer. Então tudo que eu tenho para te desejar é boa prática. Sai para fazer. Senta a bunda na cadeira, escreve e produz. Essa é a melhor forma de você começar a fazer e começar a pegar o jeito. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks. Se você quiser continuar recebendo esses vídeos, se cadastra aqui embaixo no canal ou deixe o seu nome e seu e-mail e a gente vai te avisar toda vez que sair um conteúdo novo. Até o próximo vídeo.